A carta da ganância E vamos complementar com esse outro tarô Mm-hmm. Peixes, você pode estar bem apressado, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, correndo demais, querendo resultados para já. E Rei de Ouros vem mostrando estratégia, controle, disciplina, de modo que você consiga administrar tudo com discernimento, da melhor forma, sem se atropelar para que você consiga sentir a apreciação do momento presente, liberando cargas emocionais que só te atrapalham e entre no fluxo de emoções novas que te mantêm ligado de verdade aos seus sonhos, até para sentir as ideias criativas que estão o tempo todo disponíveis para você. As de paus, é criação de algo novo. Então reaja. Tenha força de sair desse momento de desespero, de passar noites acordado, pensando em resultados e com medo. É o momento de cuidar das suas emoções, ter controle emocional e deixar os pensamentos ilusórios de lado. Porque, às vezes, tem coisas que não dependem de você e você está se cobrando. Outras coisas têm o um momento certo de serem solucionadas. Por mais que você queira adiantar o processo, mais as coisas dão errado. Aceita o que não consegue mudar agora. Esfria a cabeça, acalma o seu coração Confia na vida e tenta focar no que você quer hoje, fazendo o que consegue hoje. Não pense em resultados a longo prazo, ou que falta muito para chegar lá, ou que está tudo ruim. Não olhe o caos, olhe as suas emoções, entra nesse alinhamento vibracional, esqueça a correria. A vida não é uma competição de corrida. Em outras palavras, você sabe o que quer e as responsabilidades que batem na sua porta. Mas não coloca sentimentos de baixa vibração na frente da questão. Respira e não pira, que a solução vai surgir. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará sua jornada. É como falamos na leitura, acalma o seu coração, tá bom? Gratidão.